Olá, vamos secar a barriga? Esse vídeo é para você que está cansado ou cansada de se sentir mal por causa do seu corpo. Calma, temos a solução perfeita para você. Tudo está baseado em algumas receitinhas que muitas chamam de milagrosas por causa dos resultados rápidos que elas têm. Você deve estar se perguntando, receitas? Como assim? Olha só, preparamos receitas específicas para você secar, desinchar e emagrecer. Os clientes que faziam dietas pararam por causa do efeito rápido e saudável que essas receitas conseguem fazer. Todo dia chega pra gente pessoas que já tentaram de tudo para emagrecer, mas quando elas começam a usar corretamente o nosso material, elas percebem resultados logo nos primeiros dias de uso. E isso é incrível. Você não vai precisar de remédios ou dietas malucas que não vão te dar resultado nenhum. Veja agora o quanto nossas receitas têm feito a diferença na vida de nossos clientes. Olá, eu me chamo Jéssica. Estou no grupo há pouco mais de um mês. Eu já perdi 5 quilos. E o que eu posso dizer do grupo aqui é está sendo um apoio muito grande, porque além de dicas, você vê outras meninas perdendo peso. Isso te dá um incentivo, né? E é isso. Para quem não participa do grupo, para quem ainda não tem seu e-book, adquiram porque vale super a pena. Foi um investimento muito bom que eu fiz. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Graziella, estou no grupo há mais ou menos uns 20 dias. Já perdi 5 centímetros de abdômen e 5 quilos. O grupo é fantástico, é multimotivador. É uma sempre incentivando a outra. Sempre que precisar, pode contar com ela ou com qualquer uma do grupo. Beijo! Olá pessoal, eu tinha 129 quilos. 14 dias consegui perder 6 quilos usando as dicas do e-book. tomei os sucos e ainda não tô, comecei a tomar o chá mas graças ao e-book resultado aí ó 10 é indico faça o um poderoso chá siga as dietas que tem lá que você vai ver vai perder peso em pouco tempo, sua vida vai mudar. Eu, fazendo 10 dias que eu adquiri, eu já perdi 3,2 kg e outra, sem passar fome. E outra coisa mais importante, estou perdendo peso saudável de uma maneira saudável sem prejudicar a minha saúde então, venha para cá também faça parte dessa equipe e venha descobrir o segredo do Poderoso Chá e aí, decidiu mudar? A partir de agora você não tem desculpa nenhuma para não ter resultado. Você ainda vai contar com o grupo VIP no Facebook, com todas as participantes e ter acompanhamento por cinco coaches para tirar suas dúvidas e te incentivar todos os dias. Para começar agora a emagrecer, clique no botão abaixo.